Queridos telespectadores, com vocês mais um programa Cozinhando e Aprendendo. Materno. Com vocês, a grávida Alice, a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Alice! Bom dia! Alice não só ter o seu bebê e por isso ela veio até aqui para poder aprender sobre o leite materno. O que contém esse alimento tão precioso que sustenta o bebê dela. Pois é, seu Bento, o meu neném já vai nascer. Será que só o meu leite vai deixá-lo fortinho? Ele não preciso dar mais nada, água, chá, papinha, Sim. nem outro leite? Não, não é preciso. O seu leite materno é ideal para o seu neném. Ele é rico em proteínas, vitaminas e sais minerais, que vai ajudá-lo a crescer fortinho, fortinho e saudável. Ah, porque minha vizinha, ela teve neném agora. E ela disse que tem mães que produzem leite mais ralo, mais fratinho. Nem nesse caso eu preciso dar um leite artificial para complementar? Não, essa história de leite ralo é um mito passado para gente. Não existe história de leite fraco. O leite que é produzido por você está na medida certa para o seu neném. Por isso que insistimos que você deve amamentar o seu filhinho durante os seis primeiros meses somente com leite materno. Você é a mexicuca ideal para o, o seu neném. Agora vamos conhecer os ingredientes do famoso leite materno. O leite materno é composto por água, proteína, gordura, carboidratos, vitamina e sais minerais. Vamos ao primeiro deles. A tão importante água. Eu já tenho uma pergunta. Pois não. É, dizem que nós não podemos dar água ao nosso bebê. Mas será que só o leite vai matar a sede e deixá-lo hidratado? O leite materno possui 88 de água na sua composição, o que faz satisfaga a necessidade do seu bebê. Uma das principais funções da água é retirar através da urina o de soluto, além de ser o principal meio em que ocorrem as reações químicas. Agora Liz, nós vamos falar sobre as proteínas. Elas são muito importantes pois são hostes além de posturação da seu neném, ela vai dar origem aos tecidos e músculos. Elas são aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. As principais proteínas constituídas no seu leite são a caseína e a proteína do soro. Ah, e o que a caseína e as proteínas do soro fazem? A caseína é importante para ser fonte de cálcio e fósforo, além da origem aminoácidos livres. Inclusive a proteína do soro são importantes para o desenvolvimento do sistema imunológico, já que a proteína do soro são fontes de imunoglobulina A, um conhecido e famoso de corpo, e a lactoferina, que vai se ligar ao ferro, sendo assim, ela vai inibir a reprodução bacteriana do organismo soleném. O sistema imunológico do bebê ainda não está maduro, então os anticorpos da mãe, que passam o bebê através do seu leite, ajudam a protegê-lo contra agentes infecciosos. Vocês sabiam que bebês que não tomam leite materno têm maiores chances de adoecerem? Os no meu leite estão na forma de caseína. Enquanto essas proteínas representam apenas 25% das proteínas totais do leite materno, contudo, essa grande quantidade de proteínas do meu leite não significa que ele seja melhor para o seu bebê. Essa grande quantidade vai fazer com que ao sobrecarga do zinho, além de ocasionar uma maior retenção de soro, o que vai provocar a sensação de sede. E também essa grande quantidade de proteínas dificulta que o seu bebê faça a digestão das proteínas. O próximo elemento são as gorduras. Elas são importantes fontes de energia para o seu neném e estão contidas no seu leitinho. Essa gordura é rica em ácidos graxos. Ácidos graxos são importantes para o desenvolvimento dos cérebros, da, da retina e dos tecidos nervosos. E o que é isso de ácidos graxos, seu vento? Como é que ele vai agir ao organismo do meu bebê? Ácidos graxos são compostos de carbono e hidrogênio, que se dão através da quebra da gordura. Eles podem ser divididos em saturados e insaturados. No caso da dieta do menem, são ácidos e insaturados e vão dar origem à baianielina dos narônios. Você sabia que o leite do comecinho da mamada é um leite mais leve porque ele possui mais volume e menos gordura? Já o leite do final da mamada, ele é mais rico em gorduras e calorias e possui menos volume. É como uma sobremesinha cremosa. No período da manada de leite, as mulheres eram obrigadas a primeiro amamentar os filhos do patrão ou seja, eles recebiam primeiro leite mais leve e depois os seus filhos, aquele que eram os leites mais ricos em gordura e muitas vezes eram castigadas porque os seus filhos que recebiam leite rico em gordura cresciam mais fortes do que os filhos dos patrões Agora vamos aos carboidratos eles também são outra fonte de energia para o seu alimento vão ser importantes para a absorção de cálcio e ferro o principal carboidrato contido no leite é a lactose a lactose? a lactose é uma açúcar contida no leite. Ele é produzido exclusivamente nas suas glândulas mamárias. Ela é um, é um disacarídeo, ou seja, é a junção de dois monosacarídeos. molossacarídeos esses conhecidos como glicose e a galactose. O leite materno também contém vitaminas. Vitaminas que estão curtidas nesse leite são as vitaminas A, as vitaminas do complexo B, as vitaminas C, as vitaminas D e as vitaminas D. Leite humano possui quantidade suficiente de vitaminas que o seu bebê precisa, enquanto o meu leite possui deficiência nas vitaminas A e nas vitaminas C. Agora, por último, mas não menos importante, vamos aos sais minerais. Os principais sais minerais encontrados no leite materno são o cálcio, o ferro, o fósforo e o sódio. E para que servem esses minerais no organismo do meu bebê? O cálcio é muito importante porque ele vai atuar, na, pra, os ossos ainda frágeis do seu neném. Ele vai estimular a proteção de células ósseas e também vai atuar no controle do ritmo cardíaco. Vai participar no processo de coagulação sanguínea. O humano possui a quantidade certa de cálcio e dos demais minerais, como boro, magnésio e o manganês, o que facilita a interação entre eles. O meu leite possui uma quantidade de cálcio bem maior do que o leite materno, só que existe um desequilíbrio entre a quantidade de cálcio e os demais minerais, o que prejudica a real função do cálcio. Definitivamente, o seu leite é o melhor alimento que existe para o seu bebê. Nossa mistura está quase pronta, agora só falta mexer. Lembrar que essa mistura é fictícia. A única pessoa capaz de produzir o leite materno ideal para o seu neném é você mesma. Portanto, a perfeita mestre curva para essa mistura é você. Mãe, eu, quero... Eu, quero mamar, mamãe. eu quero mamar, mamãe. Eu quero mamar, mamãe. Eu quero mamar, mamãe. Eu quero mamar. E quando o bebê chora, querendo avisar. Na mesma hora vem correndo me pegar